Bolsa Brasileira deu uma pequena animada nessa quarta-feira. O índice Bovespa retomou o patamar dos 104 mil pontos e fechou em alta de 0,40% aos 104.119 pontos. E o que acabou impulsionando isso foi o anúncio feito pela Petrobras de que deixou o controle da BR distribuidora. O que na prática significa finalmente a finalização do seu processo de privatização, que começou em 2017. Também pesou a favor da Bolsa hoje o esperado anúncio oficial da liberação dos saques do FGTS e do pis pelo governo, que será limitado a apenas R$ 500,00 por conta ativa e inativa. Mas apesar desse valor ser pequeno, Devem ser injetados na economia cerca de 30 bilhões de reais neste ano e mais 12 bilhões de reais no ano que vem. E dinheiro saindo da mão do governo e girando na economia, por menor que seja, é sempre positivo. Ainda no cenário interno, o destaque ficou para as ações da Cielo, que subiu mais de 12% nessa quarta-feira, apesar dos resultados ruins anunciados pela empresa com investidores apostando alta em uma possível recuperação. O dólar fechou praticamente estável, com uma pequena queda de apenas 0,04% aos R$ 3,77. Amanhã o principal evento do dia será a reunião do Banco Central Europeu, a expectativa é da sinalização para um possível corte na taxa básica de juros em um futuro próximo, o que pode ajudar a tirar a zona do euro da ameaça da recessão. Já no plano local, teremos a divulgação do saldo de empregos por mais de junho, medido pelo Caged. O Banco Central divulgará os valores de investimento estrangeiro direto em junho e a FIP informará o índice de preço ao consumidor semanal de julho.